Hoje em dia está de volta agradecendo uma vez mais o seu carinho cada vez maior em todas as manhãs. Nós ficamos por aqui em algumas regiões do país que a partir de agora exibem a programação local. Que isso, fera! Vamos lá, começa agora o nosso Balanço Geral. É dinamismo total aqui na Record TV. Você participa com a gente, pode mandar mensagem jogo da velha, Balanço Geral RJ. Pode ir lá no Instagram, arroba Tino Júnior, t o j u n i o r Tem o Instagram da Record TV também, arroba Record TV Rio. O Tubarão já tá aqui ao meu lado. Ô, Tubarão! Tino Júnior! Bom dia, Tubarão, Bom tudo dia, bem? Bom dia, tudo bem? Vambora? Vambora com e, tudo, hein? Então vamos nessa, olha, hora do almoço Um momento gostosinho pra gente falar sobre o homenageado do dia Na tela Ah, que maravilha, hein? Deu até interferência O bom e velho hambúrguer esse sanduíche merece nosso respeito. Eu acho uma delícia. É aquele amigo de todas as horas, é prático. E tem gente que está se especializando. Tem, tem hambúrgueres especializados, carne disso, carne daquilo, carne daquilo outro. É sensacional. O hambúrguer atravessou fronteiras, ficou muito moderno, inclusive. Tem um hambúrguer gourmet, seja com um, dois, três três andares, acompanhado desacompanhado sozinho, batata frita, batata assada, sei lá, o que você quiser colocar, maionese, ketchup, tomate, alface. É uma beleza, é uma delícia. Hoje é o dia do hambúrguer. E a gente vai falar sobre o hambúrguer, vamos te dar receitas inclusive. Então, já que é o dia do hambúrguer, Tubarão, Oi. toca parabéns pro hambúrguer, Tubarão. A música de hambúrguer, ó. É, ó. É, é. O que isso tem a ver com hambúrguer? Que hambúrguer! Ah, meu Deus, isso é porque eu pedi para pro hambúrguer. hambúrguer. Depois dessa, eu vou pro intervalo, volto já já. Não me abandona não, hein? Intervalo rapidinho. Vem comigo, vem comigo. Só um golinho do meu chobotinho. Volto já já. Hoje, 8h45 da noite. Jezabel.